Sabe aquele dia que tu tem um compromisso, mas não vai dar tempo de trocar o esmalte e tu não pode ser com a unha toda zoada? Acontece bastante, né? Foi pensando nisso que eu separei 5 maneiras de salvar um esmalte velhinho. Essa é muito fácil. Tudo que tu precisa fazer é jogar um esmalte de glitter por cima e o reflexo vai disfarçar qualquer amassado ou lasquinha faltando. Não tem coordenação para fazer uma francesinha? Pois é, eu também não. Então eu uso esses reforços de fichário para deixar tudo bem retinho. Assim se tiver faltando alguma lasquinha, ninguém vai perceber. A unha cresceu e a base já tá aparente. É só pegar um outro esmalte e pintar uma diagonal. Ainda vai dar uma tapada no espaço vazio e vai parecer que tu fez isso de propósito. Um degradê colorido faz parecer que a decoração foi completamente planejada. Fica lindo em qualquer cor, é só soltar a imaginação. Tem uma festa? Pega um esmalte bem brilhoso e faz esse degradê. Vai dar um ar super elaborado e não leva nem 5 minutos. Se tu gostou das dicas, dá um like no vídeo, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse e comenta aqui embaixo se tem alguma dica de vídeo pra eu fazer. Um beijo e nos vemos no próximo. Tchau!